Quando o dia da chuva, ele cai tudo, levou tudo lá no córrego, né? Lá no córrego, nós, nós tomando banho, né? Lá nós bebemos água. Lá que ele, ele caiu tudo lá, né? Aí começaram a pegar as crianças, diarreia, pegou aquele ferida, tantos, tantas coisas, outra, outra doença, né? Que pegava as nossas crianças. Não é só da minha, tem várias mães que reclamam disso, né? Terminar a nossa, a nossa realidade quer dizer, né? A realidade era a nossa cultura, antigamente nós, nós temos bastante a caça e ele acabou, né? Isso daqui era mato, mas agora viraram tudo, tudo limpo, né? Não tem mais para nós, nós caçar, não temos mais para nós pescar. Ele derramou aquele veneno. Caiu tudo lá, ele matou tudo. Aí, é isso que ele acabará de mim, né? com nós, né? Nós não temos mais comer, o que, que nós vamos comer? Aí, meu esposo tem que trabalhar. Se ele não trabalhar, o que, que nós vamos comer? Por isso que nós queremos a terra de volta para nós. Essa é a nossa terra. Nós queremos a terra de volta, para nós plantar, para nós viver, né? Para nós caçar, para nós mais sair longe de trabalhar, né? isso que nós queremos.